Opa, então, vocês conhecem o VMZ? Esse cantor conquistou os corações de diversas pessoas nos últimos anos a partir de sua música Plutão, que foi o que presenteou ele com uma grande parte da sua popularidade por hoje. Também é conhecido por músicas como Inabalável, Depressão e outros sucessos. Sempre que tive uma admiração imensa pelo mesmo, porém com o um ocorrido recente vai apertar o coração de todas as pessoas do VMZ, se já não tiver apertado. Porque hoje entre as 2 e 3 horas da tarde uma notificação chegou no YouTube de um amigo meu. Notificação essa que era de mais uma daquelas lives da Ripple Que são comprovante de roubo de algum canal Assim que ele entrou no canal A live estava sendo executada no canal de quem? Do VMZ Todos os seus envios haviam sido deletados O nome do canal foi mudado para Ripple XRP Assim como na maior parte dos casos de hacking que ocorrem no YouTube. VMZ tem seu canal primário com 1 milhão e meio de inscritos. E o secundário com 960 mil inscritos. E desses o que foi atingido foi justo seu principal. Até agora, nada com o secundário. Seu canal primário continha mais de 223 milhões de visualizações. Que com a exclusão de seus envios, serão todas perdidas. Acrescentando que o chat e os comentários da live da Ripple são privados. Ou seja, a escapatória do pessoal foi procurar Twitter, Facebook e outros outras redes sociais para contar sobre o ocorrido. Mas agora, VMZ, sei que as chances de você assistir ao meu vídeo são praticamente nulas, mas mesmo tendo conhecimento disso, eu quero dizer que admiro muito o seu trabalho, mesmo que te conheça há pouco tempo. Sua carreira veio aos meus olhos a partir da sua música chamada Inabalável, onde também conheci a partir de um amigo meu chamado Aquiles, que fez um cover da música e gostei tanto que decidi procurar para ouvir sempre que pudesse. Tenta entrar em contato com o YouTube para recuperar seu canal e teus envios, porque esse é um fim justo para você que tem um futuro muito amplo pela frente. Então o vídeo foi esse. Se vocês puderem, por favor, tentem entrar em contato com o VMZ para avisá-lo sobre o que é ocorrido no canal dele. E lembrem-se de que mensagens de apoio contam e são cruciais nesses momentos. O roteiro desse vídeo foi feito pelo Visual Studio Code. Abraços! <música>